Já tinha um tempo que eu estava querendo fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre os mods e a importância deles nos games, na indústria de uma forma geral e tal. Vamos lá então. Ok. Beleza, guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth. E hoje é dia de falar aqui é, sobre os mods, beleza? Eu adoro os mods nos games, é claro que não sou só eu que gosto, né? Estou falando aqui da minha experiência pessoal, mas eu sei que muita gente adora, acho que a maior parte dos jogadores gostam, na verdade, né? Os mods, eles são uma parte importantíssima da cultura dos games, sem falar que eles enriquecem significativamente a experiência dos jogos de uma forma geral. Já aproveita para comentar aqui embaixo quais os mods que você mais gosta e que mais usa aí nos seus jogos também. E vamos que vamos. Que satisfação, Aspera. Então, senhores, uh, só para contextualizar aqui, né, o que é um mod? Né? O mod é um termo utilizado para poder descrever uma alteração né, feita por usuários ali em um jogo específico, para poder modificar, para poder adicionar conteúdo ao jogo original, enfim, esse tipo de coisa. Isso aí pode incluir coisas como novos níveis, como personagens novos, itens, armas, novas regras no jogo, enfim, uma infinidade de coisas aí. A imaginação é o limite. Como vocês sabem, recentemente eu migrei dos consoles para o PC e uma das razões disso foi exatamente a questão dos mods. Eu sempre achei incrível os mods. Nos consoles a gente até tem um ou outro mod ali, mas é uma coisa bem escassa mesmo. Nos PCs é... Nossa, é uma infinidade de coisas, né? Então... E aí, como eu disse, esse foi um dos principais motivos de eu ter migrado. Hoje eu já estou usando inúmeros mods aí. Os mods que eu mais gosto, na verdade, são os que reduzem HUD, os que aumentam dificuldade em determinados modos e tal, nos jogos que eu já jogo, principalmente em jogos mais antigos, né? Onde as HUDs eram muito poluídas e aí a gente consegue mods para poder remover as HUDs, eu acho excelente. Inclusive, tenho voltado a jogar muitos jogos mais antigos, antigos assim, por conta disso e eu sou suspeito para falar mas para mim, todos os jogos, pelo menos os AAA, eu acho que deveriam ter é, suporte né, a mods porque eles aumentam muito a longevidade do jogo, eles adicionam novos recursos, novos modos de jogo, como eu falei agora há pouco, questão de, de retirar o HUD como eu gosto de jogar, né? deixa o jogo muito mais tático, você aumenta a dificuldade remove o HUD, fica incrível aquilo ali e aí eu posso dar o exemplo aqui do Ghost Recon Future Soldier, por exemplo, que é um jogo que tem uma HUD muito poluída e jogar ele sem HUD é uma delícia. É realmente incrível. Outro jogo que fica assim incrível, vira praticamente outro jogo, é o primeiro Splinter Cell. O Splinter Cell lá de 2002 vira praticamente outro jogo jogando sem HUD. Inclusive já fiz aqui algumas lives, fiz a campanha quase toda dele em live aqui. Realmente é incrível. Além disso, os mods têm essa questão de melhorar a jogabilidade, né? Porque eles corrigem HUDs, melhoram a IA, como é o caso aí do Breakpoint, por exemplo, que eu já joguei aqui, já trouxe o Spartan Mod, que deixa a IA mais esperta e tal, enxerga mais longe. Ou seja, é realmente um negócio impressionante. A gente tem um nível de personalização absurdo, né? Porque a gente pode modificar personagens, skins, texturas e tal... Cara, sinceramente, eu já até pensei em começar a, a fazer alguma coisa desse tipo, a, a mexer com mods também, porque é uma coisa que realmente é, me atrai bastante, né? É uma coisa que estimula muito a criatividade, esse negócio de ter a possibilidade de criar dentro de um jogo que você já gosta, e aí você poder fazer a, as mais diversas modificações ali dentro, e depois disponibilizar isso para a comunidade também, que é uma outra coisa que é excelente porque não só você pode melhorar o seu jogo melhorar a sua experiência, mas pode também melhorar a experiência de outras pessoas que gostam de jogar daquela forma e tal, porra, é, é sensacional uma outra coisa que eu acho sensacional em relação aos mods é que os modders, né, no caso que são uma espécie de desenvolvedores alternativos, eles são sempre muito solícitos, eles estão sempre muito próximos da comunidade, pegando feedback, criando junto com a comunidade, né, a comunidade vai lá e pede, eles desenvolvem e tal. Esses dias eu trouxe um vídeo aí falando sobre os novos mods no Ghost Recon Breakpoint, e aí o Cross, Cross parceiraço nosso aqui que tá sempre aqui no canal, o Cross foi lá e pediu a camo a Lizard, né? Que é a do exército brasileiro. E aí o cara foi lá e fez e tal, disponibilizou, agradeceu e tudo. Foi uma festa eu vi lá os comentários. Negócio realmente impressionante. Então, como eu disse, existe essa proximidade. Imagina só, né? Você poder conversar com o um desenvolvedor sobre algum aspecto específico da criação de determinada coisa dentro do jogo. Esse tipo de coisa, só os mods que proporcionam pra gente. Claro que eu sei também que nem tudo é as mil maravilhas, né? A gente tem problemas também. E aí eu acho que o principal defeito dos mods é em relação à segurança. A gente tem que ter muito cuidado na hora de baixar, né? Para acabar não sendo infectado aí por algum tipo de vírus ou alguma outra ameaça. Hoje em dia são tantas, a gente nem sabe direito quais são. Por mais que você ache que está protegido, sempre tem alguma coisa que escapa. Infelizmente, tem também essa questão de que a maioria esmagadora dos mods eles só estão disponíveis para PC, então o pessoal aí dos consoles acaba sofrendo com isso. O pessoal fica lá babando por aqueles mods, aqueles mods incríveis lá de The Witcher, né? The Witcher com aqueles mods gráficos lá que deixam um jogo impressionante. O cara não pode acionar isso dentro do console, é uma coisa deprimente até. Se eu não me engano, os jogos para console que tem suporte a mods aí eles são, acho que o Skyrim, são muito poucos, né? Tem o Skyrim, tem o Fallout 4, tem Minecraft, eu acho que tem alguns também, aquele Farming Simulator. Como eu disse, são muito poucos, é complicado, né? Lógico que isso tá melhorando, a gente viu aí, por exemplo, ano passado, que foi lançado em acesso antecipado, o Armory Forge, e ele já tem ali um hub dentro do próprio jogo para poder você selecionar os mods, fazer os downloads, remover, adicionar e tal, fazer toda a gestão dentro do próprio jogo. Isso vai ser o futuro, né? Espero que seja. Acho que os mods vão chegar com tudo aí nessa nova geração. Além de outras coisas, como o crossplay, como, enfim, uma série de outras coisas, eu acho que, que os mods vão estar cada vez mais presentes aí, não só na comunidade de PC, que já é bem normal, mas para os consoles também. Eu não só espero, como torço bastante que isso aconteça, beleza? É, então é isso, né? Eu queria falar aí um pouco sobre os mods, sobre essa minha experiência com mods. É, enfim, eu, eu gosto bastante, queria falar um pouco aí, dividir um pouco dessa experiência aí com vocês. Por hoje é isso, um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.